A gente fica muito feliz em saber que a gente tem esse apoio. Eu quero agradecer aqui, em especial ao vereador Aldenis Meira, que vem trazer a saúde para a minha comunidade. A gente fica muito feliz. Hoje o Antique está em festa, em festa de saúde. Isso me deixa muito feliz em saber que a gente conseguimos é, ajudar alguém buscar um bem-estar para a população, trazer serviços médicos, odontológico e oftalmo para essas pessoas aqui. Estou contando aí com a parceria de amigos como o Dr. Edson Dantas e sua equipe, também o companheiro Adão, que é a liderança aqui do bairro que está convocando a turma aí o pessoal do bairro para ser atendido nesse momento agora que estamos aí sofrendo sendo acometida aí a cidade toda com essas viroses e a gente está trazendo a essa população um pouco também é, de comodidade no atendimento é, médico. A gente pretende fazer esse esse mutirão também em outros bairros. É, vamos fazer em, em todos os bairros da cidade. Pretendemos, inclusive, colocar outros serviços também: serviço na área de advocacia, serviço na área de documentação. Enfim, estamos buscando parcerias aí para que a gente possa atender a população é, da melhor forma possível.